bom como você pode reparar aqui minha conta também profissional a minha conta que eu utilizo mesmo né para meus projetos para os negócios ela foi realmente foi comprometida tá eu comecei a trabalhar dentro do meu é, do meu perfil aqui no meu Instagram tá comecei a seguir pessoas comecei a deixar de seguir pessoas comecei a passar nos stories é de forma repetitiva Ok então depois de algumas horas basicamente quase um dia com por completo então eu acabei de receber essa mensagem do meu perfil profissional, né? Só quando eu fui comprometida. Então como fazer isso aqui para a gente né, retornar com a conta? Então ele informa que né para a gente poder alterar a senha. Então eu vou aqui alterar a senha, eu vou fazer com vocês aqui para a gente poder ter acesso novamente ao perfil. Tá? Vou clicar aqui em alterar senha. Aqui vai pedir aqui a minha senha antiga, tá? E exatamente essa minha senha é antiga ela está no meu computador eu vou pegar eu vou acabado, agora, vai... pronto coloquei aqui a senha antiga tá vamos colocar agora uma senha nova beleza então muito importante que você nunca esqueça dessa senha vamos colocar aqui agora a senha nova pronto confirmei aqui tá coloquei a senha antiga Coloquei a senha nova e confirmei a senha nova. Vamos clicar agora em alterar senha. Vai carregar aqui essa. é aqui vai pedir pra você colocar um o login, tá? Vamos colocar aqui, ó. Projeto Miguel Alves. É uma dor de cabeça, viu, galera? Aqui é uma dor de cabeça, viu? Projeto. Projeto Miguel Alves. Miguel Alves Aí não comprar a senha? quer comprar comprar Só que você Por e Vamos salvar as, as informações. Tá vendo e estamos agora no confirmar a conta, certo? E confirmado, beleza? Confirmado aqui. Essa aqui é exatamente a minha conta. Então, vamos clicar em continuar. Ok. Se concluir a configuração, beleza? Para confirmar, certo? E pronto, ok? Então, tá, tá aqui já o nosso perfil já configurado e certinho. A gente pode até voltar aqui no próprio aplicativo do Instagram para a gente estar tá corrigindo. Certo? Vamos clicar aqui em fechar Vamos voltar aqui, ó Vamos só, vamos só sair aqui vamos recomeçar e voltar do começo Certo? Vamos começar do começo Para a gente é, acessar Nossa conta agora, beleza? Então se você Passou por algum problema desse tipo Aqui, que a tua conta foi corrompida Então tá aqui a solução, tá? Eu vou clicar aqui embaixo, ó tá? Que aqui é um outro perfil meu, Eu vou entrar no meu perfil Profissional nesse exato momento, tá? Aqui você vai Clicar agora aqui, ó entrar na conta existente, tá bom? Temos aqui duas opções: quer é criar uma nova conta, tá? Adicionar uma conta ou entrar na conta existente. Então você vai clicar aqui, ó, na entrar na conta existente. Clica. E aqui é exatamente onde a gente vai acessar a nossa conta profissional. Você vai vir aqui, ó, em trocar conta. Clica. Agora você vai colocar agora o login senha que você exatamente você criou, você trocou lá atrás, beleza? Vou colocar aqui o projeto Miguel Alves, já tá aqui, ó. Projeto Miguel Alves, ele já vai carregar automático, tá vai dar esse erro, mas você vai colocar vai colocar agora e vai inserir a senha que você trocou. Tá? Lembra que ele pediu para você trocar a senha? Então é exatamente esse ponto que vamos fazer aqui agora, tá? Nesse passo a passo. Então vamos colocar agora a senha Vamos clicar agora em entrar vai carregar. Vamos esperar alguns segundos, tal. Tá? Ele já reconheceu, tá? E já estamos dentro do meu perfil novamente. Então, fica para você esses insights, certo? Caso que aconteça com você, que a sua conta seja comprometida ou interrompida. Esse é o processo, o passo a passo para você estar tá resolvendo esse problema. Então, problema aqui resolvido, tá? Na real íntegra mesmo. Beleza? Se você já gostou desse vídeo aqui, dessa aqui embaixo... Deixe seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante. E não se esqueça de poder se inscrever no nosso canal, para a gente poder aumentar, ainda crescer cada vez mais, ok? Trazer mais vídeos assim, na real íntegra, para vocês aqui no canal, beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.